E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Máquia e bora pra Doom. A gente parou no mapa... Acho que 5 e 6. Isso, fizemos o 3 e 4. E agora estamos no mapa 5 e 6. Então, bora lá. Vamos ver o que nos aguarda. Dor e destruição. Hein? Ai, meu Deus. E morreu. E morte, com certeza. Vamos já mudar pra... ah, Que delícia, cara! Pera aí! Oh. Ok, foi um início bem. Bem tenso já pra gente. Eu errei os botões tudo das armas aqui, mas suave. A gente tem... tem uma explosive shotgun. Agora. Deixa eu arrumar o um negócio da minha tela aqui. Beleza. E a... bora lá! Não tem mais nenhuma surpresa aqui, tem um imp aqui... Bora ver e olhar... Opa! E aí, sua, Sou... Neco... Necromancia Não sei falar. Bora lá! Eu vi um brilhinho aqui, mas eu não gosto muito desse brilho não, hein? O que será que é? Não sei. bicho chato morre mano olha só o cara não o, o cara não desiste sai caco hum, tá não é algo que eu queira fora 84%. É um phase que nem a gente tinha visto da última vez. Só que ele não vai sobreviver muito tempo comigo aqui não. Eu vou.. Eu vou spamar contra ele. Aí tá vulnerável. Na hora da 12, 12 e Pronto E novamente, graças a Runa Sobrevivemos a mais um Mais um encontro Vou usar essa arminha aqui Destruir esses monstros aqui Facos Deixa eu ver que era essa 12 Aqui Deixa eu alterar um negócio aqui na HUD. De novo, vocês estão vendo aí minha HUD. Mas eu queria saber o nome das armas conforme eu troco. Que é mais fácil para eu falar para vocês. Uma hora depois. Aí, arrumei, pessoal. Hum, então agora a gente sabe o que a gente tá pegando. Os nomes, eles ficam lá embaixo, em dourado. Tá, ó. Nemesis, Soda, Ostraska. de Derby, Shotgun. E assim vai. Nossa, eu tô com uma dificuldade de falar Tá meio frio hoje E eu tô usando isso como muleta de desculpa Isso aí é a desculpa de hoje, então Caso eu estiver indo ruim Que tá frio, tá? Vamos lá Ah, é que vocês tinham visto Aqui, ó, essa arma aqui Lembra que eu tinha falado pra vocês de tiro alternados? Esse aqui eu tiro o normal dela Esse aqui é o alternado Eu não preciso segurar pra atirar É muito bom Eu vou Barrel, eu usar Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Na, na, na, na, na, na, na, na. Não vai ser hoje, não Boa sorte, mas não vai ser hoje Eu quero isso aqui, atiraram em mim Então, eu não sei De onde veio Bom, tanto faz agora Vida Não preciso Bora correr um pouquinho, que eu quero fazer bastante tempo. Eu acho que vai demorar um pouco isso aqui. Double Barrel. Centralizei no topo as mensagens de armas novas, que eu enxergo, né? Sou meio cego às vezes, então eu não sei o que eu tô pegando. Ah, já tem aqui. Shard. Ah, tem. Legendary Sphere. Isso daqui deixa os monstros com medo de você, tá? É da hora. Aí fica tudo amarelinho assim e... E os bichos tem medo. Eles evitam atirar em você. É muito bom. É um, é um item bem considerável que eu gosto de salvar. Pra vocês verem que eu nem, nem tô usando meus itens direito. Mas é por conta disso. Aí bora... Tem uns caras aqui. Tem outros caras aqui. Tem um Mancovos ali. Tem uma granadinha ali. Eu joguei uma mina porque... Razões quero isso aqui um pouquinho. Uhum. Uhum. Acho da hora que eles vão quando eles vão. Matar esse Vile. Pegar um Mega Sphere que não acessa. Eu... Ai! Poxa! Então, não, não posso pegar aquele Mega Sphere. Abri um monte de capa aqui. Nossa. <risos> não contava com esse dano, não. Vamos ver o que abriu agora. Parece ser bem... Bem retinha essa fase, né? Matamos todo mundo já. Não teve muitas surpresas e... Vamos cair para o nosso... oblívio aqui. E é isso aí, pessoal. Conseguimos mais essa fase, então... Bora fazer mais uma? Temos tempo ainda? Então... Bora. Não gostei. <risos> tá, não tem nada aqui. Um monte de armadura. Não tem nada ali em cima. Então, vamos entrar, né? Um hélio, Tinha. Essa... Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Essa... Esse cara tira BFG É, Nossa senhora É, eu acho que eu Eu acho que eu atirei errado Bem, bem capaz, né? Eu acho que eu devo ter atirado errado um pouquinho. Só um pouco Granada aqui Escapa do BFG Eu já devia ter vindo com essa arma desde o início Vamos ver. Um pink aqui. Outro pink aqui. Mais item mais. Tá, eu vi um brilho dourado. Eu não quero saber. Meu Deus. Vou pegar de mina aqui. Claramente deu certo. Nossa, tá tendo bastante imp desses, né? Do face. Já foi um na outra. Já foi um agora. Deixa eu... Deixa eu deixar esse shard aqui pronto. Porque eu não sei o que pode vir. E se vir alguma coisa muito forte, esse shard pelo menos vai me segurar. Será que ele derrubou uma BFG? Aquele gordinho lá, ele... Uh! Mas, Metralhadora lendária. Não, gordinho. Esse gordinho aqui, ele derruba BFG, tá? Esse resto de gordinho. Vou pegar aqui, aqui parece que não tem nada. Tá, ali em cima. Parece que também não. Cavalos. Ué. Vamos dar um pouquinho isso aqui. Tinha alguma coisa ali, né? Eu não vim aqui. Vamos granadear aqui. Uh -uh. Pro Shotgunner. Aí. Meu, preciso da, o, da outra runa que aí eu não tô mudando da, quando eu atiro com as armas na, na parede. vocês viram, né? Aparentemente o jogo ficou bem mais fácil, né? Com essas armas. Só tem que tomar um pouco de cuidado às vezes ainda pra... pra ver o que eu tô fazendo. Aparentemente não tem nada. Uma chave azul aqui. Não abriu nenhuma porta. Eu estou esperando pior, com certeza. Beleza. Hum. Talvez... Ô oh, cara! Carvalho. Não, não, não xinguei. Atrás de mim? Não. Ah, eles estão brigando. Ai, ai, ai, ai. Posso usar aqui Usar esse aqui Lança granada sempre bom Olha aí Ux. Nossa senhora Meu, muito dano Muito dano Eu vou andar com isso aqui, na moral Dá não ah, Ai, ai, ai, ai, ai, corre, corre Eu vou andar com isso aqui, acho mais seguro. O que, que é isso aqui, hein? Eu tenho. O pescoço já tá doendo já. Tô tenso, tô tenso. Bora lá, sair fora. Eu não vou aqui ainda. Que brisa, ela tira duas vezes. Às vezes eu nem preciso de um, de um de tiro, sabe? Ai, ah, vamos com isso aqui. Arregaçar esses caras aqui. Já não tô muito pistola, tá? Tá meio esquisito o dia pra mim aí. Ah, aí, ó! Nossa, eu gosto muito disso aqui. Dark explosive! Uh! Pirohelder! O que, que será isso? Behima! Ah, eu tenho isso aqui! Final Helder Uh Vamos ver isso aqui Vocês gostam de Game of Thrones? E vocês podem me falar um negócio aqui Que eu vou Vai ser da hora Vou dar uma de Daenerys Aqui agora Se ninguém me fodeu Mas é Ai meu Deus do céu BFG Dracarys Vou no modo Dracaris aqui. Ai! Tá. Não foi um Dracaris muito eficiente, né? Bora lá. 94 monstros, falta pouco. Tá bem pouco. Foi uma fase bem, bem de boa também, né? Muito problema nela ah, Ai meu deus Não, não, não, não. É. Por favorzinho, podia derrubar a BFG Pra mim Ô tá. oh, mano, sério? Nossa 10 dez de 10 dez. Não, não. Acabou Matamos todo mundo e foi bem tranquilo também. Nossa, fiz mó propaganda pra vocês, né? De que o mod era difícil, mas... Nossa, eu não estou encontrando dificuldade nisso aqui. E... É... Tá, saída. Mas saída pra onde? Pra cá? Não. Acho que a saída é pra cá pela floresta estrada fora, E é isso aí, pessoal. Não teve muitas coisas muito tensas nesse episódio aí, mas deu pra mostrar aí mais duas fases pra vocês. Então, até a próxima, que é o Máquia e falou! E aí pessoal, estou voltando aqui porque aparentemente a gente foi para um testinho, né? Então, deixa eu só terminar isso aqui. Então, fomos fundo para dentro do porto e algo está errado. Então, tecnologia contida sendo modificada pelos monstros e temos uma zona fortificada. Mas eu preciso passar lá. Então, beleza. Então vocês vão ver o começo do mapa que vem. É... Bom... Eu vou deixar pra vocês no próximo e... É isso aí, pessoal. Desculpa aí voltar e... Falou!